Olá pessoal, tudo bem? André aqui. Eu vou fazer um update rápido do Bitcoin que rompeu abaixo dos 20 mil dólares. Eu estava esperando aqui uma possível armadilha para o Bitcoin, tá? A gente tinha também um long short Ratio elevado. Né? Poderíamos fazer aqui um caça stop nessas regiões aqui, né pessoal? Infelizmente o Bitcoin acabou pegando o meu stop também. Tá, Eu botei o um stop aqui abaixo na região dos 8.800 dólares, tá? Abaixo dessa, né? Perto dessa linha aqui, na verdade, tá? Uh, porque se passasse na verdade de Bitcoin já ficaria um pouquinho complicado e pegou exatamente na região do meu stop aqui, galera. Tá? Então o uh, que, que eu tô fazendo aqui agora, galera? Tá? Eu fiz exposições pequenas aqui, pensando mais aí, né? Como a gente tá aqui, ó, vamos, vamos dar uma olhada aqui agora. É trade mais pesado ali, eu, eu acabei estopando, tá? Mas eu fiz agora exposições pequenas de compra porque a, a gente tá numa região aqui incrível, na verdade, né? O diário sobrevendido, o semanal sobrevendido, a gente tá numa região, vou mostrar até aqui no outro gráfico depois para vocês. A gente está uma, uma região de suporte interessante aqui também, tá? Inclusive, retestando aqui níveis lá do topo anterior. Então, eu tô estou fazendo compras aqui pequenas, pensando mais aí no médio prazo, médio e longo prazo, tá, pessoal? A gente teve boas liquidações aqui também, tá? Para o Bitcoin nessa queda aqui, tá? Liquidamos bastante aqui, teve bastante venda a mercado também, tá? A questão é que não está me deixando aqui agora entrar num trade de novo aqui, né? Pensando aqui num possível repique. O book de olhos não está muito interessante, tá, pessoal? Tá muito complicado aqui, não está mostrando nenhum suporte nessa região para mim, tá bom? Então, não estou interessado em ficar aqui uh, fazendo compras aqui, né? Tentando é, fazer trades aqui agora nessa região, tá? Não está muito bom para mim, mas estou fazendo compras pequenas pensando aí no médio prazo, tá? É, lembrando sempre aí para ter caixa abaixo aí, né? Para o possível de bitcoins andar, Tá bom? Uh, para poder fazer uma compra aqui agora um pouco mais agressiva, né, eu gostaria de ver o Bitcoin pegando, dando, mostrando força aqui hoje, tá? porque senão vai ficar complicado mesmo. Tá? Eu gostaria de ver o Bitcoin rompendo esse, né, desrompendo essa região dos 20 mil dólares aqui para cima. tá? Daí ficaria interessante para a gente começar a avaliar, a comprar mais pesado. tá bom? Mas nessa região que o Bitcoin está aqui, complicado. Eu esperava uma, uma armadilha aqui, um, não, uma, uma, uma beliscada nessas regiões aqui e o preço voltar. né? Uh, e não foi o que aconteceu, tá, pessoal. Isso aqui é, é muito ruim, é péssimo. Tá bom? Então vou manter essa, essas compras mais pesadas estopadas e vou fazer exposições pequenas aqui agora, né? avaliando se Bitcoin vai fazer esse, esse possível movimento aqui, tá bom? Mas por enquanto não tem nenhum sinal que possa mostrar pra gente que isso vai acontecer, tá bom? O é, que mais que eu posso mostrar para vocês aqui agora? A dominância tá numa região aqui que agora próximo do suporte também, tá? Então vou ter que acompanhar isso aqui agora. Mas seria importante a gente ver a dominância voltando a retomar, subir, né galera? Isso aqui foi um outro motivo aqui de risco né? nessa operação aí, né? A gente tem uma dominância caindo, assim tão forte é um pouquinho complicado, mas a gente está aqui em testar uma região importante, inclusive a dominância, que é uma linha aqui que lá de trás, ó, acho bem importante, a gente rompeu para cima dela, né? bastante, com bastante volume aqui também rompemos para cima, né? É, aqui no caso, né? Bastante <risos> interesse nessa região aqui, rompemos para cima, agora estamos aqui tentando confirmar o suporte dessa linha, tá? Então vamos ver, tá? Pô, tomara que a dominância aqui agora volte a retomar pro Bitcoin, seria um bom sinal, tá? Mas, enfim, ainda está um pouco arriscado. A gente pode continuar caindo um pouquinho mais. tá Tem que cuidar. Uh, caras, o que mais tem para vocês aqui? A gente acabou formando, então, esse padrãozinho aqui. Tá? Um, a gente está formando aqui. Ó, vamos puxar o Bitcoin no curto prazo. Cadê aqui esse gráfico? Esse eu acho o gráfico certo. Esse aqui. Uh, aqui é o gráfico de uma hora. Vamos puxar aqui. Aqui no de uma hora, galera, a gente está formando aqui um canalzinho assim, tá? Isso aqui para mim, de certa forma, é, é um padrão mais bullish aí, tá? Ainda mais que a gente vê o RSI, tá? O RSI aqui subindo, enquanto a gente tem, então, o preço aqui fazendo fundos descendentes, tá bom? Então, não se, se apavorem, desesperem, tá? Para mim, isso aqui é um bom sinal. Para mim, o um sinal ruim seria realmente se a gente começasse a fazer aqui um padrão, sei lá, uma bandeira aqui, né? Algo assim, né, pessoal? Então acho que. enfim, tá? Então, assim, eu aqui agora fiquei com o trade estopado, né? Realmente, infelizmente. Uh, e talvez talvez aí também a estoparia, mesmo se não tivesse pegado meu stop aqui, agora, três estopando esse trade. Tá bom? Uh, se a gente pegar força aqui agora e conseguir romper, né? Essas, essa região aqui, essa região. Idealmente essa região dos 21 aqui, 200 ó, pessoal, daí pode ficar interessante fazer um trade aqui, comprar, tá? Eu acho que antes disso aqui é um pouco é um pouco arriscado tá bom se a gente olhar aqui mais no, no longo prazo para o Bitcoin puxar o gráfico diário aqui ó a gente tá testando uma região interessante aqui também ó nessa região aqui próxima dessa dessa faixa aqui dos 19 mil e 19 mil dólares puxar aqui o VPVR a gente pode ver que essa é uma região que a gente tem um suporte também né? até a faixa aqui dos 18 mil dólares mais ou menos temos uma, um bom suporte aqui para o Bitcoin tá é, mas enfim galera não vou ficar aqui agora também fazendo mega exposições aqui agora nessa região porque esse rompimento aqui, da forma que aconteceu, é um pouquinho complicado, tá bom? Então é isso, vamos aguardar o Bitcoin, né? não tentem adivinhar aí onde o Bitcoin vai parar aqui não, pessoal, tá? Eu acho que as três a gente tem que fazer de forma mais, assim, calcular os nossos riscos aqui agora, tá? Eu acho que uh, temos que esperar um, uma, um movimento aí do Bitcoin um pouco aí, dar uma confirmação que a gente vai voltar a subir aqui, senão é melhor você se proteger aí por enquanto, tá? É, a minha expectativa é ver o Bitcoin ainda testar essas regiões aqui de Fibonacci que eu falei pra vocês, tá bom? Agora vão ter que reajustar essas regiões de Fibonacci, tá? Então a gente tem que reajustar isso aqui agora, tá bom? Mas eu espero o Bitcoin vir testar de novo essas regiões aqui, vamos ver, tá? Mas agora a região dos 20 mil dólares vai virar uma, uma resistência também, tá? Então esse é o problema. Eu preciso ver o Bitcoin é, pegando força aqui para poder romper os 20 mil dólares, a gente poder uh, ter aí a uh, realmente uh, criar de novo essa expectativa, tá? Porque por enquanto com esse rompimento dos 20 mil dólares a coisa ficou um pouquinho complicada, tá bom? Então, eu acho que é isso, pessoal. Qualquer novidade, eu falo pra vocês aí, vou fazer pelo celular. Desculpa não botar aqui a câmera, mas realmente, né, sábado de manhã aqui não tô é, com a cara muito boa, tá bom? Mas eu volto, com qualquer novidade aí, qualquer novidade que tiver com o Bitcoin, eu volto aqui no canal, tá bom? Então, um abraço pra vocês e a gente se vê aí em breve.